Olá! Nesse vídeo, eu vou te mostrar as orientações e o template do plano de ensino. Vamos lá? O plano de ensino é o primeiro documento que você vai preencher. Aqui você vai digitar o nome da disciplina, conforme está no projeto pedagógico, nome completo do professor especialista, a carga horária, a emenda conforme está no projeto pedagógico, o objetivo geral da disciplina, que você vai construir conforme os conteúdos elencados aqui na emenda, os objetivos específicos, aqui você vai escrever um objetivo específico e relacionar a cada módulo de conteúdo, então a gente precisa de um objetivo específico por módulo, lembrando que nós temos que organizar um módulo para cada 17 horas, então as disciplinas de 34 horas vão ter dois módulos, as disciplinas de 51 horas vão ter três módulos, de 68 horas, quatro módulos e assim sucessivamente. Como essa disciplina tem dois módulos, então eu elenquei aqui um objetivo específico para cada módulo. Lembrando que os objetivos específicos, objetivo geral, eles são objetivos de aprendizagem e não de ensino, ou seja, o que o estudante vai aprender a partir dos conteúdos da emenda, então eu vou construir esse objetivo de, de aprendizagem para que, por meio dos conteúdos que eu vou elencar aqui no, no programa, que está organizado em módulos e unidades, o estudante consiga aprender o que está previsto aqui na emenda, ok? Cada um dos módulos a gente precisa organizar em unidades de conteúdo, ou seja, a gente vai olhar para o módulo que é o conteúdo macro, de 17 horas e a gente vai elencar unidades mínimas de conteúdo dentro desse módulo para tentar organizar o material da melhor forma possível. Lembrando que essa estimativa de carga horária ela é sempre um dimensionamento do que é possível fazer dentro dessas 17 horas. Para deixar mais claro a melhor forma de organização das unidades de conteúdo dentro do plano de ensino, eu vou mostrar aqui o AVA de uma disciplina que está pronta e vou mostrar o dimensionamento que a gente tem de conteúdos e de atividades dentro do módulo. Então esse módulo tem 17 horas e aqui o estudante ele vai assistir uma videoaula de apresentação do módulo de 15 a 20 minutos. Ele vai acessar leituras obrigatórias eh, de cada uma das unidades de conteúdo dentro do módulo. Essas leituras elas vão ser elencadas no cronograma da disciplina, que eu vou explicar num outro vídeo. Aqui também vão estar relacionadas as videoaulas obrigatórias que o estudante precisa acessar dentro dessa unidade. Depois segue a mesma configuração para a segunda unidade. E depois a gente tem o fórum e check-out de presença. Então, o estudante vai passar pelo fórum do módulo, pela atividade que vale presença, que a gente chama de check-out de presença, e pela avaliação do módulo. Todo esse trajeto que ele vai fazer nessa trilha aqui de aprendizagem do módulo 1, a gente está computando 17 horas da disciplina. Por isso, a nossa orientação é que cada módulo tenha pelo menos duas unidades de conteúdo para organizar melhor e até para a gente não deixar videoaulas muito longas em cada unidade, mas a gente sabe que em algumas disciplinas existem é, especificidades maiores de conteúdos que precisam ser elencados em mais unidades. E tudo isso pode ser acertado e conversado com a equipe multidisciplinar. Depois nós temos o item aqui, procedimentos, e aqui nós temos um texto padrão que não deve ser mexido. É o texto que engloba toda a metodologia de trabalho do FMS digital. A única coisa que vai entrar aqui depois é o link do AVA da oferta da disciplina. E aí vocês podem ler e tirar dúvidas também com a equipe multidisciplinar sobre essa metodologia que está construída aqui. Aqui a gente fala da tutoria, do material didático, de como funciona a frequência, quais são as estratégias didáticas que são utilizadas na oferta da disciplina. Aqui depois também a gente coloca o link do cronograma que fica disponível também no AVA, mas a gente deixa isso registrado no plano de ensino. Os recursos, a bibliografia básica e complementar conforme está no projeto pedagógico de curso. E a bibliografia de apoio, que são materiais é, extras, obrigatórios no cronograma. Então, se você escolheu uma leitura obrigatória que não está registrada nem na bibliografia básica, nem na complementar, você vai incluir ela aqui na bibliografia de apoio. O item de avaliação também já está estruturado de acordo com o nosso modelo, e aqui você vai deixar a informação de acordo com a carga horária da disciplina. O nosso template tem as fórmulas e organização de todas as cargas horárias e você vai escolher de acordo com a carga horária da disciplina. A Atividade pedagógica de recuperação e desempenho também é um texto padrão que pode ser mantido, não precisa ser alterado. A elaboração do plano de ensino, a construção dos objetivos de aprendizagem e a definição do programa, dos módulos e dos conteúdos, essa organização didática sequencial dos conteúdos que o estudante vai acessar no AVA, é muito importante para as demais etapas do planejamento, para a definição das propostas dos fóruns de discussão, para a definição das atividades de check-out de presença e também para a elaboração do banco de questões. Então, esse é um momento crucial e é um documento super importante que precisa de um cuidado especial. Sempre que você precisar de apoio, conte com a equipe multidisciplinar.